Ué, rapaziada, não esquece de dar o likezinho e se inscrever não, hein. Tamo junto. Vendo de Portugal, te amo. Salve, todo mundo português e Portugal. Vambora, vambora. O que vocês querem, mano? Manda o um set? Uh... Ui, que chibica! Ai, mano, será que é a Kari top, velho? O Ione, mano... No começo eu ganho. Depois que ele pega Zelo e bota Attack Speed, que dá pra dar uma caetada. Cara, a gente vai de quê, velho? Tem muito Slow lá, chat. Então, é Iona ou Akali top, velho? Eu vou de, vou de Armadura, foda-se. Peguei isso aqui, velho. Na lane ele fez a mas, né? Vamos jogar pra ganhar o jogo. Mano, a gente tem um Pantheon e a gente tem um 7. Se a gente não pegar a Dobo tem alguma coisa errada, velho. Na real, Akali contra a Pantheon, velho. Eu acho que Pantheon ganha, velho. O cara tá de Ignite ainda. Ih, pega Nami, Nami, vem viu a gente. MC Kiana. Ih, caralho, pega Nami, pega Nami. Bate aqui, bate aqui. Yes! Ai. Deram uma espada longa para o Joker. Oh, não, não, não. O Gragas vai ter que fazer topside. Gragão! O Yoni vai precisar de ajuda, Gragão! Vai ter que vir pro topside! Por que, que eu potei, cara? Puta que pariu, irmão! Eu tô de 7. Cara boba, hein, chat? Se eu tivesse flash, flecharia aqui só pra fazer ele flechar e ficar low. Na terceira wave daí vai ele, mano. Mas eu não tenho flash você já veio e Então, o cara tá com dois de farm, rapaziada Tô com uma vontade de nele enorme, brother, Mas não vale a pena não Uff, Jukera Calma, calma T. Então, mano, que porra <risos> 21 a 8 o cara vai gastar bot side, ele vai ter que gastar o TP dele Não gastou o TP, chefe É 7 e Pantheon, por que você não tá jogando topside, mano? Não faz sentido, tá ligado? Olha a vida dele, chat Olha a vida do malandro, brother Por que ninguém vem aqui, cara? Dive, foda-se Não, esse hit que eu tomei Cadê? Só matar. É só matar, chefe. Caralho. Cara, porque você saiu do top de dive. Qual é? Tá suado. A gente vai só fazer slow punch aqui. Chat, até crachar uma mega, super, mega ultra, Lord Wave. E se a p*** do meu jogo não vem aqui, eu vou tentar divear, mano. É isso. Tem uma então, não sei se é uma muito boa ideia, não, mas vambora. Só continuar batendo. Só continuar batendo, caralho. Só continuar batendo, caralho. Boa. É isso. É só lutar no lado que tem 7 e Pantheon. Well played, Blade, mano! Pô, aí, chefe. Que Você querer ser chato, né? Mas valeu. Faz som, faz som, papo reto. Teu bem, pô. Brota, brota, pô. Brota, brota, vagabundo! Ai, meu Deus do céu, brother. Tá A idade bota dois, tem que tomar cuidado com isso. Vem cá, moleque. Morri chat. Isso aqui eu chamo de famoso Top Diff, rapaziada. Ih! <risos> <risos> ah, o meu Tutu, é brother. Então, rapaziada, podemos ver o Farm? Podemos ver o Farm, baby. 36,72. Tá, agora fechei. Hein? Meu amigo. eu dou muito dano agora, velho. Que isso, eu dou muito dano. Vai ser nem engraçado, cara. Ou vai, né? Vamos ver. Cara, eu vou fazer 2x1, chat. Eu só preciso continuar batendo os caras, velho. Só isso. O único jeito de eu morrer é permanecer tá ligado? Ele tem bota dois já, mano. Que chato. E ele vai fazer zelo, velho. A build bonitinha pra ficar me caetando. Vai pegar nem XP, chefe. Ah, chat. Eu achei que ele ia fazer alguma gracinha, não fez nada não. Então só amassei ele mesmo. É, amigão. Aqui ficou meio complicado pro cara, hein, chat. O cara tá louco? é que tá louco, chat. Aqui não vale a pena andar ainda não, mano. que eu tô cheio de dinheiro. Ah, que bota que eu pego, A Ele já sabe mesmo. <risos> <risos> Roubou! Vamos passar aqui, cara. Não tem dp maneiro. Projeto pelo mid. pra no Bora, mano. meu cria. Eu tenho dp mid faz aqui, chat. Pega essa visão. Plau, plau. Ah. Então, a gente esqueceu um detalhe, brother. My bad. A torre fica muito tanque, cara. Porra. Me desconcentre... desconcentrei, chat. My bad. Deixa ele gastar o Wii, não? Pois é não, já se matou já. Cara. Eu queria. Yes! Ai, chat, eu queria pegar assistência no Gragas, velho. Acabei usando Parece. meu W. Se eu tivesse W ali, eu mato todo mundo, brother. Todo mundo. My bad. Fui de ganância. Não achei que a Zaya tava aqui, cara. Que putaria que aconteceu, hein, porra? A Zaya vai perder essa no bot, pelo menos, mano. Foi bom. Olha meu, olha meu do top, chat. Aí ah, eu te pergunto: Isso aqui foi coincidência? Não sei. Aí ah, é contigo, irmão. Ali, mano, só o fato de eu pegar meia wave ou uma wave inteira e o cara não pegar nada é maravilhoso, brother, é maravilhoso e agora, além de eu pegar essas waves aqui, eu vou conseguir puxar as próximas e não é garantido que ele vai pegar essas próximas aqui, mano, caso, sei lá, ele tá na porra do bot, tá ligado? Passa uma play o Cersei seria até tá top agora, tá ligado? Ih, caralho Cancelei o estando Gragas Calma, eu vou ter que mexer o bagulho da Kali, chat. Ah, cara. Ah, cara. Essa zaia, p do c. Car... Sempre tá na hora certa, no lugar certo, cara. Cagona. Dá 600 de ouro pro meu pantom. Filha da. Caralho, toda vez que eu flecho. Ou faço alguma play, tipo, porra, eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. Ai, brota essa zaia. Ai, não não não, ah. não, não, não, não, não, não. Isso aqui é uma luta boa não, mano. Isso aqui é uma luta terrível, tá ligado? Meu time perdeu luta terrível, mano. Eu tô com o cara mais forte do time cara. Não era pra meu time perder aquilo dali nunca. Mesmo dando com a menos. Cara, isso aqui vai dar bom pra gente. Isso aqui é uma boa, boa luta, boa luta, boa luta, chat. Ui, <risos> eu Ei, Fuliano, morri pra cá, velho. Eu vou vir pra cá, yeah! porque senão eu vou matar a MF, chat. Pegou a visão? Um. Pô, mas a MF flechou pra gente, cara. Pô, a MF. <risos> Leva a Kali pra cá, p. Caralho, você viu que eu fiz? Caralho, se ele leva a Kali pra cá, mano, a gente mata todo mundo, bro Mas eu acho que eu fui precoce no meu R, velho Fui precoce no meu R, mano Pô, vim aqui pra dentro pra Kali não ter rede pra matar a MF A Kali lutou em mim e falou, vou matar a MF Você tá morta, tia Você tá morta Foda-se, irmão, você tá morto Morre pra cá, pô Pô, o cara ignorou meu time inteiro Cara O Graves ignorou meu time inteiro pra me matar E ninguém conseguiu matar ele, velho Boa, o chegou meio atrasado O Kain não esperou o negócio de sair O maluco tomou a bolha Ih, caralho, pega esse cara aqui Pega esse cara aqui, porra Pega esse cara aqui, caralho Não para não, não para não, porra Você é o melhor, cara, meu boneco é muito lento, cara. Que raiva, brother. Aí, pega esses caras, brother. A gente é burro, mas os caras também são, velho. Será que queria é dar FF nessa. Ai, meu Deus, deu um tapinha na mesa. E cadê o meu som? Travou tudo. Meu Deus, o que aconteceu? Ai, voltou. Caralho, o que aconteceu? Travou o golzinho também? Mano, bora deixar a cara atrás, chat. Ele vai sair por cima, eu acho. Oh. Ai, meu Deus, aí Tu não sai é pra nada, irmão. Puta que pariu. Boa. Boa! Ai, caralho! O cara de violão ataque da Zaia. Puta que pariu, O Caim ligou a forma final dele, brother. Quem é que tá no CP aqui? A calha Tia, eu vou te ignorar um pouquinho, tá bom? Mas é só um pouquinho, não liga é muito não. Nem fica estressada, tia. Nem fica estressada, tia. Tia, não fica muito estressada não, tia. fica estressada não. Ai, cara, eu dei! Ih, eu caí, eu caí, chat. Pô, na moral. Não vai, tia. Não vai não, tia. Só esquece. Não sei, ninguém percebeu, mas eu tirei o Gragas lá do bagulho, velho. Agora tem um graga vindo aqui em mim de predador, chat. Eu não sei o que a rapaziada tá pensando, tá ligado? Mas aqui... Bom! treta é diferente esse set, é diferente E meu boneco travou Obrigado Riot Games